Para você ter sucesso na vida, você precisa ter foco, é saber aonde você quer chegar, determinar aquele objetivo e fazer ações direcionadas àquele novo objetivo. Então quanto mais ações eu fizer, mais resultados eu vou ter, que podem ser resultados negativos como resultados positivos. Se vier um resultado negativo, tem que trazer algum aprendizado, peraí, se eu tô fazendo isso e não está funcionando, eu tenho que fazer algo diferente do que eu vinha fazendo agora se eu fiz e deu certo usa isso como aprendizado eu mantenho o meu objetivo eu sempre mantenho esse objetivo O que você precisa entender que o que você quer para a tua vida os teus sonhos as pessoas que realizaram coisas grandes elas persistiram apesar das circunstâncias das dificuldades elas tiveram persistência naquilo que elas queriam então elas mantêm. mantém o seu objetivo o que, que você muda o que você vem fazendo para alcançar esse objetivo se você vem fazendo algo que não dá resultado, muda. É loucura. Aí você diz que é loucura querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Muda o que você vem fazendo, mas mantenha o seu objetivo. Por quê? Aquelas pessoas que realizaram coisas grandes, o sonho, ela permaneceu olhando para aquele sonho. E às vezes demorou 3, 5, 10, 15 anos. Por exemplo, Mandela, ele tinha uma visão de mundo, ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho. E ele ficou preso quase 30 anos... Quase 30 anos depois, com a mesma visão, ele saiu da prisão e conseguiu estabelecer aquele objetivo. E causou uma grande mudança no mundo e virou um grande líder. Então, se você tem o seu objetivo, permanece, persiste, muda suas ações, aprende com elas e aí você vai ter novos resultados.